Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje um vídeo especial resolvi trazer a minha família aqui para gravar comigo hoje para poder abençoar a vida de vocês também. A frustração de um sonhador geralmente é porque quando nós sonhamos nós queremos realizar logo em seguida mas existe um processo. Se nós analisarmos a vida de José por exemplo né, José que foi um sonhador, um jovem sonhador, jovem com aproximadamente 17 anos de idade ele resolver, resolveu expor os seus sonhos para os seus irmãos, para a sua família. E o processo entre o sonho e entre a realização, o processo chamou-se prisão. Nós queremos realizar logo, mas a prisão ela nos ensina. Nos ensina a amadurecer, a prisão nos ensina a esperar em Deus. A prisão nos ensina a ser mais humilde. Baseado na vida de José... Esse, esse jovem que aprendeu e aprendeu errando na verdade né um menino que aprendeu tanto mas errando né errando expondo que hoje em dia o que nós mais vemos é as pessoas expondo a sua própria vida nas redes sociais é, os filhos que eles nascem né? crescem sem identidade e sobre os pais que prospectam pais que que conseguem gerar isso nos filhos e eu acredito que sempre a liderança ela vai vir pelo exemplo. Eu acredito que os nossos filhos, na verdade, eles vão eles vão crescer e eles vão seguir os nossos passos. Uma das coisas interessantes nessa história que eu queria que você compreendesse, eu sei que todo mundo aqui conhece a história de José que se tornou governador do Egito, mas existiu um processo para que a personalidade dele fosse formada. Como que ele conseguiu, mesmo distante do seu pai? Veja que quando ele estava nesse processo chamado prisão que eu ensinei para vocês, que eu estou falando para vocês, esse processo de aproximadamente 13 anos, sozinho, isolado, com os seus porquês, imaginando talvez o que será que o meu pai está pensando de mim, o que será que falaram sobre mim, será que falaram que eu tô morto, e agora como conviver sozinho, longe dos seus pais? E o que eu estava raciocinando, que Deus colocou o meu coração, eu entendo que por 17 anos... 17 anos ele seguiu os passos do seu pai Jacó. Por 17 anos, Jacó deu o exemplo para José. Eu entendo que tudo que José falou, tudo que José presenciou na prisão do Egito, no cativeiro do Egito, para que depois ele fosse considerado como governador do Egito, inclusive o primeiro governador do Egito, não tinha essa, essa profissão. Mas Deus abriu um parênteses para que José fosse colocado também no segundo trono. E eu entendo... Que tudo isso veio do exemplo que o seu pai Jacó deu. Quando José chegou no Egito, nós sabemos que ele foi ser o mordomo na casa de Potifar. Pergunta que eu faço para vocês duas. Como José conseguiu, como Potifar conseguiu prosperar com José na sua casa? Você sabe me responder? Hoje é um ensinamento para minha família, irmãos. Minha família está sendo, elas estão sendo aqui as primeiras a pegar o ensinamento. E você na sua casa já está pegando de gancho também, um grande ensinamento. Vamos entender a influência dos pais. Esse vídeo trata-se disso. A pergunta é, como pode Potifar ter prosperado com José na sua casa? É um ponto de interrogação está no cérebro de vocês? A resposta é, porque José na sua infância, José na sua infância, ouviu histórias que o seu pai Jacó prosperou na casa do seu tio Labão. O exemplo sempre vem pela paternidade. Preciso que você entenda aí, você pai, você mãe que está me escutando, você precisa compreender que você está dando exemplo para os seus filhos, ou pelo menos deveria dar exemplo. Potifar conseguiu ser próspero pelas atitudes de um jovem, que viu as atitudes de seu pai, que viu as histórias que seu pai contava, que mesmo num tio, que na verdade eu chamo ele de Lambão e não de Labão, o seu tio mesmo fazendo coisas ilícitas o seu pai Jacó conseguiu fazer com que o seu tio prosperasse de uma maneira sem igual. Então agora Potifar pega um jovem que tem exemplos, que tem legado, tá longe do seu pai, porque muitos filhos fazem na presença do pai, mas quando um pai deixa legado, o filho vai fazer na ausência do pai. Talvez você não está perto do seu pai, da sua mãe, mas os legados que deixaram para você, ou do seu, dos seus avós, enfim, de quem deu exemplos na sua vida, dos seus pastores, e aquilo que você aprendeu aquilo que formou e forjou o teu caráter você vai começar a dar exemplo agora na ausência daqueles que te formaram como pode, olha a segunda pergunta como pode José ter resistido à mulher de Potifar? essa é difícil, né? essa é difícil pergunta como, como, como, como? como pode como pode Como pode José ter resistido? porque afinal de contas nós estamos falando de um jovem com os hormônios à flor da pele e nós entendemos que a mulher de Portifário podia ser muito bonita, né? porque uma mulher feia não tenta ninguém. Provavelmente ela era muito bonita. Então, a pergunta é, como pode José ter resistido à tentação de uma mulher bonita, sendo que ele era um jovem, com os hormônios à flor da pele, longe do pastor, longe do pai, longe da mãe? Veja que esse vídeo trata-se da influência dos pais na vida dos filhos. Logo me leva a crer das histórias que ele ouvia do seu pai, dizendo... Eu esperei sete anos para casar com a sua mãe. <risos> e aí depois esperei mais sete anos ainda porque o tio Lambão enrolou ele. Esperou 14 anos para casar com a mãe dele. Essa é a motivação. O exemplo, irmãos, o exemplo ele tem que vir da liderança. O exemplo tem que vir de cima. José consegue resistir à tentação porque sabia que o seu pai resistia às tentações. Como pode, olha a pergunta, como pode... José, conseguir perdoar os seus irmãos. Essa é muito difícil. Você conseguiria perdoar alguém que, que, que mentiu para o teu pai que você, tá, que, você, que, que você foi morto por um animal feroz? Que fez o teu pai chorar o teu luto? Você conseguiria, irmãos? Você que está aí me assistindo, você conseguiria? É difícil. Eu sei que a Bíblia manda nós perdoarmos 70 vezes 7 por dia mas seria muito difícil perdoar os irmãos de José. E agora eles levam a notícia para Jacó, o seu filho preferido, pai, ele está morto. Como que eles conseguiram conviver com essa culpa? Através disso, eles, eles praticamente colocaram José num calabouço, eles venderam José, venderam o próprio irmão. E agora como pode José, agora governante, agora poder, poder se vingar? O ser humano gosta de vingança, né? Agora José podia prender eles, podia humilhar eles, podia jogar na cara deles. E a Bíblia diz que José simplesmente abraçou eles e disse: A partir de hoje vocês vão trazer a família de vocês para cá, porque eu quero cuidar de vocês, meu irmão, meus irmãos. Como pode José perdoar os irmãos dele? Eu sei a resposta. Vocês querem saber a resposta? A resposta é que quando ele era criança, ele viu o seu pai Jacó abraçando e se reconciliando com seu irmão Esaú. É, tem que ser pelo exemplo. É o exemplo que nós temos que deixar, é o legado. A minha maior preocupação, eu sempre falo para minha família, o meu maior ministério é a minha família são os meus filhos. O meu maior projeto de vida é que os meus filhos cheguem mais longe do que eu. Esse é o meu maior, meu maior ministério, que os meus filhos alcancem em lugares que eu não alcancei. E eu preciso dar exemplo. Existe um vídeo meu, inclusive, sobre depressão, que você pode acompanhar no link aqui embaixo na descrição, que nesse vídeo eu falo que certa vez os médicos falaram que eu teria que tomar remédios para a depressão eu não sou contra isso, entendo que se uma pessoa é, está necessitando de medicação, ela precisa tomar, mas eu entendi que se eu tomasse remédios para depressão naquele momento, isso faz alguns anos atrás, talvez quatro, cinco anos atrás, eu não lembro, três anos atrás, eu entendi que se eu tomasse isso ia proliferar para os meus filhos, os meus filhos também seriam pessoas depressivas e eu resolvi vencer, eu tomei uma atitude eu tomei a atitude de renunciar o meu eu, de abrir mão dos meus direitos para que os meus filhos fossem melhores do que eu. Que exemplo você está dando para os teus filhos? Você pode pensar, você deve estar me olhando e pensando assim, que história linda, pastor. Que exemplo que Jacó deu para o seu filho. Mas, pastor, a realidade é que a minha realidade é diferente. A questão é que não importa se os teus pais, se o teu pai, a tua mãe não te deu bom exemplo. A questão é que o que importa é quem serão ou quem são os pais dos teus filhos. Porque se você analisar, Abraão não teve um pai que dava um bom exemplo. O pai de Abraão, inclusive, colecionava e, e, e era fabricante de ídolos na terra de ouro dos caldeus. E a questão é que começou em Abraão. Abraão decidiu então talvez se você não teve bons exemplos pode começar em você para que a sua linha descendente para que os seus filhos, os seus netos a partir de então, eles comecem a ser uma bênção bênçãos alcançadas através de você porque, olha a pergunta que eu vou fazer para você aonde está descrito na Bíblia que Deus fez promessas a José? aonde está descrito na Bíblia? em lugar nenhum Deus não prometeu a José mas Deus prometeu a seu pai <risos> José foi abençoado através das bênçãos prometidas a seu pai então, se você vem de um berço onde os seus pais talvez não serviram a Deus, não te deram bons exemplos, talvez você está me assistindo nesse vídeo e você foi até abandonado, você foi abandonada. Talvez você, minha amiga, foi até abusada. Talvez você não teve bons exemplos e talvez você, você sofre essa amargura, essa angústia. E talvez você diz, como eu, posso, como eu poderei ser alguém na vida se ninguém me projetou, se ninguém me direcionou, se ninguém me deu um norte? Mas pode começar em você, você pode estancar esse furo e a partir de agora, a partir de agora, os teus filhos ou os filhos que você, ter, você terá no futuro ainda, eles poderão ser abençoados através de você, a partir de você. Você pode gerar identidade nos seus filhos, para que eles também possam ser abençoados, assim como você está sendo abençoado através desse vídeo. Os meus filhos, eu gero a identidade deles, deles de que eles nasceram. Porque... Pode ter certeza disso, desde o nascimento dos teus filhos, as pessoas vão dizer que os teus filhos são feios, que eles não vão vencer, que eles serão derrotados, mas a Bíblia diz que em Cristo os teus filhos serão mais do que vencedores. Por isso, faça a sua parte, dê bons exemplos e colha os frutos no futuro, quando você vê os seus filhos nos palcos da vida, brilhando para Jesus e não para o mundo. Porque nós sabemos que a liderança ela sempre virá pelo exemplo. Que esse vídeo possa ter abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Ainda que para ti servir, Jesus, eu tenho aqui chorar. É bem melhor do que eu Perdoa-me Porque às vezes não consigo nem falar Logo as lágrimas, meus olhos vem. olhar No nosso canal, não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Deixe os comentários aqui embaixo, inclusive sobre algum assunto que você gostaria de ouvir aqui. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Ainda que pra te servir. Jesus, eu tenho aqui. Chorar.